Aquilo que eu caracterizei como uma viragem para o concreto, em face da dominação abstrata, é obviamente uma forma de reificação que pode assumir vários moldes. Dois deles, que emergiram com uma força considerável nos últimos 150 anos, corresponderam responderam à identificação da hegemonia britânica, e posteriormente americana, com aquela do capital global, assim como a personificação deste domínio nos judeus. Esta viragem para o concreto, juntamente com uma visão de mundo influenciada pelos dualismos da Guerra Fria, mesmo entre os críticos esquerdistas da União Soviética, ajudou a construir um quadro de análise dentro do qual operaram as recentes mobilizações de massa contra a guerra, e onde a oposição a uma potência global não aponta sequer implicitamente para uma desejada transformação emancipadora, pelo menos não no Médio Oriente. Descrevi um impasse na esquerda de hoje em dia e procurei relacioná-lo com uma forma reificada de pensamento e sensibilidade que expressou a desintegração da síntese fordista começada no final dos anos 60 e início dos anos 70. No meu ponto de vista, este impasse traduz uma crise complexa da esquerda, relacionada com a percepção de que a classe trabalhadora não era nem poderia tornar-se um sujeito revolucionário. Ao mesmo tempo, esta crise esteve associada ao fim de uma ordem global centrada no Estado. O poder do Estado, enquanto agente de transformação social e democrática, foi enfraquecido e a ordem global passou de internacional a supranacional. Gostaria de descrever brevemente um aspecto adicional da reificação associada ao impasse da esquerda em face do colapso do fordismo. O capitalismo global neoliberal tem, como é óbvio, sido promovido por sucessivos regimes americanos. Não obstante, identificar completamente a ordem global neoliberal com os Estados Unidos seria um erro colossal, tanto política como teoricamente. No final do século XIX e no início do século XX, o papel hegemônico da Grã-Bretanha e da Ordem Mundial Liberal foi desafiado pelo poder crescente de um conjunto de estados-nação, em particular a Alemanha. Essas rivalidades que culminaram em duas guerras mundiais foram entendidas como rivalidade imperialistas. Hoje em dia, Podemos estar a assistir ao começo de um regresso a uma era de rivalidade imperialista a uma escala nova e alargada. Uma das áreas de tensão emergente é aquela entre os poderes atlânticos, Estados Unidos, e uma Europa organizada em torno do eixo franco-alemão. A Guerra do Iraque pode, em parte, ser vista como o início desta rivalidade. Se há um século os alemães desafiaram o Império Britânico através da construção da ferrovia berlim bagdá mais recentemente o regime baate iraquiano estava em vias de se tornar um estado cliente franco-alemão. Devera significativo que em 2000 o Iraque de Saddam Hussein se tenha tornado o primeiro país a substituir o dólar pelo euro como divisa mediadora da venda de petróleo. Esta substituição, como é óbvio, desafiou a posição do dólar enquanto moeda mundial. A questão não é se o bloco europeu representa uma alternativa progressista ou regressiva aos Estados Unidos. O que se passa é que esta ação, a reação americana, pode ser vista plausivelmente como a expressão do começo de uma rivalidade intercapitalista à escala global. O significado da Europa está a mudar. A União Europeia está a ser construída como um possível contrapoder hegemônico relativamente aos Estados Unidos. A tentativa americana de recuperar o controle sobre o Golfo Pérsico e o seu petróleo deve ser entendida como uma medida preventiva, mas no sentido diferente da maneira como o termo foi utilizado pelos ideólogos da administração Bush e pelos seus críticos. Diria que a intervenção americana é um ataque preventivo contra a possível emergência da Europa ou da China, ou de qualquer outra potência, como um rival militar e como uma superpotência econômica rival. A reemergência das rivalidades imperialistas requer uma recuperação de formas de internacionalismo não dualistas. Não importa o quão condenável a atual administração americana seja e é profundamente condenável num vasto espectro de matérias, a esquerda deveria ter bastante cuidado para não se tornar involuntariamente no testa de ferro para outros rivais aspirantes ao papel de potência hegemônica. Nas vésperas da Primeira Guerra Mundial, o estado-general alemão decidiu que era importante para a Alemanha que a guerra fosse travada contra a França e a Grã-Bretanha, assim como contra a Rússia. Uma vez que a Rússia era a potência europeia mais reacionária e autocrática, a guerra podia ser apresentada como uma guerra da cultura da Europa Central contra a barbárie retrógrada da Rússia, de modo a garantir o apoio social-democrata à guerra. Esta estratégia política foi bem sucedida, e resultou numa catástrofe para a Europa em geral e para a Alemanha em particular. Estamos muito longe de uma situação como aquela que antecedeu a Guerra de 1914. De qualquer maneira, a esquerda não deveria cometer um erro semelhante ao apoiar, ainda que implicitamente, as contrapotências hegemônicas emergentes para defender a civilização contra a ameaça representada por um poder reacionário, Ainda que a tarefa de aprender e confrontar o capital global possa ser difícil, é extremamente importante que um internacionalismo global seja recuperado e reformulado. A manutenção do imaginário político dualista reificado da Guerra Fria corre o risco de constituir uma forma de política que, do ponto de vista da emancipação humana, seria questionável, no melhor dos cenários, independentemente do número de pessoas que possa atrair.